E aí, gente, tá todo mundo falando desse filme, né, Você Não Estará Só. E realmente, assim, me pegou de surpresa, porque eu não sabia, eu não li sinopse, uma pessoa me recomendou e eu pensei assim, ok, vou assistir. Até assisti ali um trailerzinho, mas não pensei que, que daria no que deu o filme, né. Mas muito interessante, o plot que na Macedônia do século XIX, uma jovem é sequestrada e depois transformada numa bruxa para um espírito antigo. E aí, curiosa sobre a vida humana, a bruxa acidentalmente mata um camponês na aldeia vizinha e depois assume a forma da sua vítima para viver em sua pele. Não vou ler mais o plot, porque ele vai entregar muito spoiler e eu aconselho a vocês não ler também. Mas o que acontece? A gente acaba vendo... Uma moça aprendendo a viver, porque ela foi tirada ali da sociedade, ela não, não teve, assim, uma infância comum. E aí ela tá aprendendo a viver, tá aprendendo a, a fazer as coisas, tá vendo como que é. É, é interessante, assim, e as passagens do filme tem muitas coisas, assim. Ah, é um filme muito tocante, é um filme... Que te leva ali para dentro dele e começa a falar muitas passagens bonitas, muitas coisas interessantes da vida, reflexões da vida, com um olhar assim, até um pouco infantil ou um olhar bem maduro. Então, é um filme assim, bem interessante. Eu aconselho a vocês. Claro, é um filme lento, não é para todos os públicos. E ele tem essa coisa, assim, mais mágica, mas ao mesmo tempo tem umas cenas de sangue e de destroçamento de pessoas, muito, como se fosse um terror muito pesado, então é muito engraçada essa dicotomia, assim, desse filme. Mas, de novo, vale muito assistir.